Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Lenetti, professor de Nadi Yoga E eu te pergunto, há quanto tempo você tem se empenhado em se aperfeiçoar é, no seu crescimento pessoal e não tem conseguido? Ou melhor, há quantos anos, desde a sua adolescência, talvez, você imagina, você fantasia que você quer ser uma pessoa melhor que você quer se aprimorar em alguns aspectos e até hoje você está parado, parada. Eu convido você então a vir conhecer o Yoga. O Yoga é uma tecnologia ancestral poderosa que tem diversas técnicas que ajudam você a se desenvolver, aprimorar-se constantemente. Ajuda você a sair daquele comodismo, aumentando a sua força de vontade, o seu empenho, para que assim você possa se aperfeiçoar de uma maneira constante em vários aspectos da sua vida. Na parte física, na parte emocional, na parte mental, na parte energética, na parte existencial e em muitas outras camadas que fazem parte do nosso contexto de vida. Especialmente essa semana, nós vamos estar trabalhando essa questão do aprimoramento contínuo. Também vamos trabalhar a questão da fluidez, ao estado de fluidez, que é um negócio fantástico e poderoso. Então fica o meu convite para você vir fazer uma aula de yoga. Um grande abraço e até breve.